Fala pessoal, primeiro vídeo aqui de Seven Days do canal, cara Estamos aqui fazendo a missão, limpe o local e recupera os suprimentos Essa missão a gente pega no comerciante E é basicamente isso, cara É limpar o local dos zumbis E recuperar os suprimentos do cara Mano, esse jogo é muito da hora E você toma muito sustinho jogando Então, sem enrolação nenhuma Vamos iniciar a missão aqui, cara E a gente vai entrar aqui nessa merda dessa loja O jogo já deu uma travada, mas eu pensei que é, é muito fraco, mas bora indo e pior a situação é esses travamentos, tá? Faz você ter muito cagaço. Porque o jogo pode travar. Eita, porra. Ó o primeiro zomba aí. É o primeiro que vai morrer. Ó, acertei. Mesmo travando assim, o cara é bom, hein? A flechona lá na cabeça dele. Coletamos a flecha que a gente gastou nele. Isso é muito bom. Mano, não vacina. Ó. Oh, zumbi. Apareceu o zumbi? Sai. Sai da casa. Ah não. Passou no meio. Vai na lança. Eita, ela tá correndo, cara. Tá correndo, tá correndo. Sai fora. Sai fora. Derrubamos uma. Ó. Consegui uma conquista. Agente funerário. Ai, caralho. Esses aqui tá correndo, então bora na, na bala. Ó. Oh. E aí, morreu? Morreu. Recarrega a besta, porque senão na hora que você precisar, ela tá descarregada e recarrega a escopeta. Beleza, bora indo. Bora continuar. Nossa, tá cravando demais. Mas foda-se. Muito provavelmente essa, essa parte aqui já tá limpa, mas tem que tomar cuidado... Eu gosto de entrar abaixado, porque abaixado você não chama a atenção dos zombas. Beleza. Opa! Ei! Caralho! Olha só, mano. Caiu do teto. Esse jogo é muito filho da puta, cara. Matamos. Sempre recarregar a besta, não se esqueça. Esse aqui, fico com minha flecha A minha flecha quebrou É, a flecha quebrou Cara, vai abaixadinho Mas fique esperto Porque na hora que aparecer a zumbi, você tem que... Ó oh. Olha só, vai vendo Ó, oh, ó, oh. tá vendo? Ó, oh, ó, oh, que eu falei A mãozinha na cara, ó Matando Opa, caralho E esse é forte, então fica esperto. Dá um tiro na perna. Tem na perna ele cai, fica mais lento. Eu não recomendo você matar dentro de casa, mas isso aqui tá de boa, tá? Quando é um só, é de boa você matar dentro de casa. Agora se você sabe que tem mais, não mata dentro de casa. Oi. Ah, esse ali ficou que eu matei. E ele ficou com minha flecha também, safado. Mano, é um cagaço da porra você jogar esse jogo. É muito cagaço, cara. Porta trancada. Quando tem uma porta trancada, assim, ó. Essa porta, você percebe que ela, ela tá com uma barricadazinha. Essa barricada geralmente é de ferro. Mas essa aqui é de madeira. Então você bate com o machado. Quebrou a madeira, você bate com a picareta. Sempre utiliza a ferramenta certa, que é a melhor. Aqui é a frente da loja. Beleza. Tem aqui esse interruptor. Mano, que cagaço. E essa parte que tem zumbi, porque eu já passei aqui atrás. Atrás ali de fora. E tinha vários barulhos de zumbi, cara. Ó, oh, Isso aqui geralmente às vezes é falso. Dessa vez não é. Ah, bora. Nossa, cara, que cagaço que eu tô, bicho. Tá de boa. Caramba. Opa! Caralho! A gorduna, velho! A gorduna! Quando você tá mirando cabeça, você perde estamina, tá? Então fica esperto. Morre, mulher. Tu tomou na cara e então tu não morre. Morre. Caralho. Mano, que cagaço. Às vezes, se você tiver uma arma boa, vai com ela na mão, porque. Às vezes você é pego de surpresa, tá? Mas eu gosto de ir com a besta. E eu gosto de ir abaixado, que abaixado não chama atenção. Mano, eu acho que aqui é a delegacia. Caralho, vamos ter que limpar a delegacia também? Não é possível. Caralho. Vamos limpar a delegacia? Foda-se. Cacete, velho. Mano. Ragaz. Oh, Ó, tem um ali, tem um ali, tô vendo. Ai, caralho. Um monte, hein? Um monte. Olha lá, a primeira já tá vindo. Eita porra. Tá correndo, tá correndo. Vem, vem, vem. Ai, me travei. Esse aqui vai ser na lança. Bate andando para trás. Morreu. Recarrega Rassete, é mano Recarrega a escopeta Eu não gosto de ficar usando as armas, ó Eu tenho aqui uma metralhadora Só que eu gosto de ir na, na lança E na, na flecha, tá? Eu gosto muito das flechas Porque quando você tá furtivo assim Ela dá um dano fudido, cara Ela dá três vezes mais Quando você tá furtivo Quando o zumbi não te vê, tá ligado? Eu já vim na delegacia uma vez, não foi em missão. Então eu sei que tem zumbi forte aqui, cara. Tem um zumbi gordão aqui. Os gordões são sinistros. Ó, oh, ó. Oh. Ah não, é só a porta. Eu achei que tinha um ali dentro. Ah, cara. Não tem como eu sair daqui. Então tem que ficar esperto pra eu não ficar encurralado. Porque se você ficar encurralado, é. Você vai arrumar coisa pra cabeça. Não fique encurralado, tá? Se der merda, corre pra porta. Eita porra, que susto. Eu já vou su subir logo aqui. Ei, desgraceira. Eita porra, o bicho já tá ali, velho. Vem, Vem, safado, vem, safado. Ó. Na cabeça na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça Eita, porra Caralho Essa, essa médica não era fodida assim, não Essa médica era mais fraquinha Cai, minha filha Cai, minha filha Isso Dá um pinote aí Morreu Ih, cagaço Limpana dela é a flor desse aqui do 7 Days Cara, mandar um abraço aí pro tiozinho que joga todo dia, mano Foi por causa dele que eu conheci esse jogo O tiozinho do Beijo na Nuca Games, caralho, velho O cara joga esse jogo todo, quase todo dia, sei lá Eu, eu vi um vídeo dele e achei o jogo mal da hora Porque é uma combinação de Minecraft, tá ligado? Com um zumbi É muito doido, velho E é bem realista, mano Sério É muito realista esse jogo E é da hora Tomar muito cuidado. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ó, o safado. Nossa, tá cravando pra caralho, velho. Isso que me dá mais medo é os cravamentos. Não dá pra acertar a cabeça dele, mas vai, na... vai no corpo mesmo. Ah, não. Como assim eu errei? Ah, não, jogo. Porra, jogo. Vai me trollar desse jeito? Ai, desgraça. O que, que tu vai fazer? O que, que tu vai fazer? Ele, ele cospe. Ele dá uma vomitada, hein? Fica esperto. Ai, cuspiu, safadinho. Ô? Oh! Sai! Não! Caralho! Como que ele não me bateu? Ai, me cu... Ele explodiu velho, que doideira. Madeira, madeira, madeira, ferro, madeira, madeira. Caralho, velho. Que cagaço, tio. Recarrega as coisas, tá tudo recarregado. Bora continuar aqui. Eita, porra, banheiro. E agora? Coração que tá mil, hein? O banheiro tá limpo, hein? O tá... Limpo não, né? Tá... O banheiro tá sujo pra caralho. Mas vocês me entenderam. Manos, por que que eu não tô saqueando nada agora? Eu tô aqui com um óculos que ele me dá experiência. E tenho aqui um óculos que ele é pra saquear, tá ligado? Então, eu mato os zumbis todos. Com óculos de experiência. E depois eu vou com óculos de saque, tá ligado? Tô roubando tudo. Tem que se ligar que é duas da tarde. É duas da tarde. Daqui a pouco escurece, então fique ligado. Provavelmente eu vou ter que ir naquela... Ó lá, ó. Hum... hum... Você já sabe o que vai acontecer, né? Na hora que eu entrar naquela sala. Você já sabe, né? Não precisa nem falar nada. Você já sabe. e o cagaço, mano. e o cagaço. Cadê? De onde... Mano, não acredito que vai vir zumbi aqui de fora. Eu não acredito que vai vir zumbido aqui de fora. Cara. Oi! Caralho! Que susto! Porra! De onde que eles aparecem? Que isso? Ah. Lá vem, lá vem, lá vem Olha o King Katagiri É o King Katagiri ali Vamos, tia Quebrou uma perna Opa Caralho, é três Dois King Katagiri Eita, porra Eu fui atirar e não tinha flecha Caralho, tia, não corre não Não corre, cara Mano do céu Ih, lá vem um Kim, hein? o outro Kim Na cabeça O bom é que o Kim é lento. Ei, lasqueira Gordo O bom é que a tia que eu Que eu estourei a perna Tá presa Eles se cravam muito Nesse, nesse mapa, cara Eles são meio bugadinhos, tá ligado? Mas eu quero matar o gordão né? Depois eu mato ela Ai, gordo Sai daqui, gordo Sai daqui, seu gordo Matei? Eu matei. Ai, caramba, mano. Acho que é isso, cara. Será que limpamos tudo? Morre. Como é que tu tá em pé sem perna? Não faz sentido. Como é que tu tá em pé sem uma perna? Olha! ó oh, que bugada! Perei minha flecha. Aqui não tem mais. Cara, acho que limpamos, hein? Ó, oh, aqui na, na direita está tá escrito. Limpe as áreas, tá com cheque verde, então tá tudo limpo. Agora estamos safe já. Agora é botar o óculos de saque. E é isso. Vamos ver o que, que rendeu esse, essa empreitada aqui, cara. Vamos direto aqui nas armas. Como sempre eu disse, cara, madeira. Madeira a gente quebra. Com machado Ó Beleza Quebrado Bora ver o que rendeu aqui Ó, bala E virote de besta, beleza oh, oh, Essa aqui já tá lida Mas essa aqui, oh, essa aqui é boa Já vamos ler, essa aqui a gente vai catar logo Mano Uma caneca Café de melaço é, dá 24 de água e regeneração de vida. Legal. Água suja. Eu não quero água suja, então vamos pegar isso aqui e largar a água suja aí. Ó, oh, modificação de arma, modificação de flecha. Suprimentos médicos. Antibiótico. Tá trancado? É de ferro, então vamos tá com Lá. Eu vou dar um cortezinho aqui, né? Duas horas depois. Vou fechar os olhos, vou fechar os olhos. Aí passa mais rápido. Não passou, meu Deus! Manos, tá quase lá. Percebe que eu tô batendo abaixado? Eu tenho uma leve impressão de que quando você abaixa, o vigor recupera mais rápido, tá? Por isso que eu tô batendo abaixado. Não sei se é verdade. Aí, quebramos, quebramos, quebramos, quebramos. Oh, metralhadora é 47! Mapa do tesouro! Uma aproveita! Eu tava precisando disso, cara. Hum. Bora pegar esse aqui. Mano, bora bora dar uma, uma, uma visão aqui nessa AK-47. Caralho! Ai, cara, que coisa linda! U um AK-47! três bala! Meu Deus! Ai, tô feliz! Água suja! Bom, essa sala aqui já, já deu o que tinha que dar. Pra ver se tem alguma coisa no teto Talvez tenha alguma coisa no teto aqui, ó Não se esqueça de olhar nos tetos Ah, não tem nada Nada aqui Ó, oh, modificação de armadura Esse livro aqui, Lido Eu não vou jogar ele fora, tá? Eu vou, lá, eu vou usar ele pra vender no comerciante Armário de remédio, cara, você é doido. Uma tala e algum. E aquele remédio né? aumenta os atributos, nossa. Eu estou com sobrecarga, que merda. Papel. Eu não vou gastar meus espaços pegando papel. Ai que. Meu Deus, travou. O jogo travou. Ainda bem que eu matei os zumbis tudo, hein. Nossa, que travada monstra aqui, velho. O jogo quase que cracha. Vou pegar essa água. Bom, depois eu vou dar uma olhada nesse mapa do tesouro, hein, cara? Mapa do tesouro. E aí, talvez o próximo vídeo a gente já pode ir procurar esse tesouro. Se, se não for muito longe, né? Eu nunca fui procurar tesouro, mano. Eu, tô, eu comecei a jogar esse jogo agora, cara. Essa semana. Eu tô aqui no dia 32. A cada sete dias, vem uma horda insana de zumbi querendo te matar, tá? Ainda bem, eu consegui passar todas as hordas ileso. Ileso não, né? Eu tomei umas porradas, mas eu não morri. Porque eu sou muito covarde, cara eu, for é, eu fiz uma casa Em cima de um prédio E aí Na parte de cima eu fortifiquei Tudo, mano Tem tudo fortificado Eu até cimentei na parte de cima Na parte de baixo Eu cerquei os muros com cimento E aí, cara Eu espalhei um monte de armadilha De, de madeira, tá ligado? Essas armadilhas de madeira não deixam os zumbis me matarem. Ó. Recuperamos a carga do cara. Mano, eu peguei uma carteira aqui, pelo amor de Deus, não. Aí, mano. Os muros de cimento. Não segura os bichos, tá? É por isso que eu espalho as armadilhas de espinhos. E aí as armadilhas de espinho matam a maioria. A maioria deles morre. E aí, se algum conseguir subir, o que é muito raro, eu me tranco na, na salinha. Na salinha toda fortificada, tá ligado? Aí, ó, bora pegar esse aqui com a picareta. Aí, quando eu me tranco na salinha, eles começam a bater na porta. E aí, eu boto um spike. É, entre eu e a porta. E aí, eu abro a porta e bato no zumbi. Oh, peça de facão, cara. Eita, pô, vou ter que me livrar de alguma coisa aqui. Vamos sucatear essa lata. Vamos comer esse creco. E vamos. Vamos ver se dá pra pegar. Ó, oh, a gente pode. Cara, tem uma lata vazia aqui. Tá, sucateia. Lê o mapa. Se você está lendo esse bilhete, é bem possível que eu tenha sido devorado pelos mortos-vivos. Siga este mapa para achar um dos meus vários tesouros valiosos que enterrei para esconder do Jake doido. Se eu encontrar, faça bom proveito. Caralho, será que a gente vai encontrar esse Jake doido, mano? Oh, peça de facão. Ó, oh, peça de metralhadora. Beleza, cara, a gente vai ficar bem armado nisso aqui, hein? A delega foda-se é bom, hein? É muito pesado pra caramba. Se aparecer zumbi, tão morto. Beleza, né? Acho que já, acho que já deu esse, esse prédio aqui. A Delega se já foi saqueada. Só falta, não, falta a cozinha, cara. Falta a cozinha. Olha só. Panela. Seria bom se eu, se eu não já tivesse panela. Eu vou jogar isso aqui fora. Cara, eu vou jogar essa merda aqui fora. Eu vou jogar esse aqui fora também. E bora ver. Aí ah, eu catei um negócio que eu. Meu Deus! O que, que eu joguei fora que eu catei? Pano. Cara, grão de café? Acho que eu vou catar mesmo. Osso não, pelo amor de Deus, osso não. Aff É isso, hein Delega Eita, tem esses armários aqui Ó, oh, capacete de ferro Só que eu já tenho Só que eu vou... Cara Nível 1, o meu Nível 3 O então, que, que eu vou fazer Sucatear ele Carne pobre Carne pobre Beleza já é seis da noite, tá ficando tarde, cara. Tá ficando tarde. Se anoitecer que eu... Ó, ó, ó o coelhinho. Vai, coelhinho, fica parado, fica parado, fica parado, fica parado. Parou. Ah, moleque, o cara é caçador, mano. Caçador coletou. Ai, moleque, vai, vai, vai, vai. Quer saber, vamos pegar logo esse coelho. Cadê a, a faca? Vem aqui, faccation. Faquinha, faquinha, faquinha, faquinha, faquinha, faquinha, faquinha, faquinha. Vamos lá, catar o coelho. Ah, vamos. Pegando o osso aqui. Preciso ligar desligar essa lanterna, porque a lanterna... Não precisa aqui, né? Ai, cara, Para. Toda vez eu me atrapalho com essa bike. Vamos colocar aqui... Não, minhas ferramentas. Você tá maluco? Eu preciso das ferramentas. Bora colocar aqui as peças de facão. Coisa que a gente tem certeza que não vai pegar mais, né? Beleza, agora a gente... Outro perdido, cara. Mano, tem que voltar pra casa antes das 10. Então, deu 9 e pouco aqui. E eu não consegui saquear a loja Eu vaso Não é nada Nada Às vezes pode ter chão falso, tá? Ó, isso aqui é pedra portuguesa Só que eu não vou catar porque eu tô sem tempo E sem espaço Mas se você tiver a chance, cata, velho Porque a pedra portuguesa ela vai te ajudar nas construções Mano, carne podre eu já tenho um monte já. A carne podre você precisa para fazer solo fértil, para você plantar. Terreno agrícola no caso, né? Não é solo fértil. Ó, isso aqui é uma tocha, eu não vou pegar. E agora só faltou ver só faltou ver lá em cima, né? Ai, cara. Tô me atrapalhando. O jogo da Que é isso, mano? Oxi. O que Tá acontecendo? Cara, o que tá acontecendo aqui nesse jogo? Tem um zumbi ali fora. Mano, o jogo tá bugado. Tchau. Conseguimos. Eita, velho. É uma horda, será? Caralho, velho. Será que a gente arrumou o problema aqui, viado? Era pra gente ter ido embora. Meu Deus, que isso? E agora, manos? Bora logo. Vai, vai, vai, vai, vai. Quer saber? Quer saber? Foda-se. Bora matar essas porra. Errei? Nossa, o jogo tá muito, muito travado, velho. que é isso? Ah, ela morreu. Ah, velho. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai... A bicha correndo, hein? Não vai pra cima dela, seu doente. Meu Deus, cara. Uh. Nossa, o jogo tá muito travado, cara. Meu Deus! que tá pegando nesse jogo? Não era pra ele estar tá assim. Mano, eu acho que não vai dar... Bora, bora, volta no comerciante. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vamos lá finalizar logo a missão. Corre, corre, corre, corre. Carlete tá chegando. Fala meu piloto. Não tô armado. Vem em paz, vem em paz. É, besta de ferro nível 4? E perneira de couro, mano. Eu quero a besta de ferro nível 4. Oh, oh, oh se eu quero. É, tem algum trabalho aí? Eu quero. Mate os zumbis. Buscar e limpar, cara. Cadê, cadê, cadê? Buscar e limpar. Ó, oh, que doideira. Agora, bora lá dar uma olhada no inventário dele. Bora vender essa parada aqui. E. O que mais que eu faço? Mais nada, né? Foda-se. Deixa eu ver se ele tem tá alguma coisa especial. Ó. Oh. Guia para artearia. Derruba. Ó, oh, ó. Oh. Bora comprar essa parada aqui e vazar. Agora a gente... Vaza pra casa. Top, top, cara. Conseguimos um arco melhor. Já já a gente vai nos despedir desse arquinho... Dessa bestinha aqui, mano. Um arco, né? eu falo no arco. Já já a gente vai se despedir dessa besta. Bora pra casa. Tá ficando... Em... Eita, porra. Tá nevoado Tudo nevoado Meu Deus. Ah, chegamos. Chegamos, chegamos, chegamos, chegamos. Botamos ali nossa paradinha. Agora a gente... Ai, cara, por que que não foi? A gente cata tudo isso. Meu Deus, inventário cheio. Ai, jogo. Para de ir pra lá, jogo. Bora lá, pega minha bikezinha. Porque se você deixar a bike fora... Deu algum bug na última vez que eu deixei a bike fora E na hora que eu cheguei ela tava quebrada Pois é Bugs né cara é. Bora pegar isso aqui Ficou a besta nível 4 Meu Deus A gente come essa lata Come essa daqui também Sucatei essa bosta Pegando tudo. Beleza, cara. Chegamos em casa. Chegamos em casa. Ai. É isso, manos. Vídeo chegar ao fim. Talvez no próximo vídeo eu mostre minha base pra vocês. Valeu e fui.